telefone mandou me avisar No tempo em que a Mauá Era uma praia E os franceses de Tocaia Invadiram esse lugar Do alto do mosteiro de São Bento Se escutava o desalento Dos escravos a remar Navio negreiro Atracado no cais Navio negreiro Chegando mais mar e lá nos armazéns da Camerino Homens velhos e meninos um valongo sem amor. Esse samba, navio negreiro, ele foi feito em 93, 1993. Na ocasião, a Praça Mauá era Gosh, era assim a. Bafon, né, era, era a Boenia, boates, né, e era uma região portuária, marinheiros, uma região, e eu, por acaso eu trabalhava ali, o bloco aconteceu ali, até com uma ideia de levantar a autoestima do lugar, assim, na origem, né, é, e, e o que chamou a atenção da gente, até deu nome ao bloco, foi que, na verdade, anos antes, muitos anos antes, havia, a, a, aquele lugar era, havia sido palco de uma outra época também de marginal, né, que era... A, a sede, a localização do Mercado Negreiro do Rio de Janeiro. Uma história que não merece nem ser lembrada, né, porque vendia-se gente, mas que na verdade acabou, por paradoxo, deixando é, enraizada no lugar é, riquezas que transformaram a cidade e foi, compuseram a cultura brasileira. Né? Hoje que aboliram a escravatura e a rua sacadura é dos escravos da Mauá, nos bares, no o livramento que se escuta o movimento das bolates de dançar.